Aqueles que têm dinheiro têm a mídia e muito espaço para falar. Eles falam oficialmente, falam de forma subliminar. Nós, mulheres, trabalhadores, precisamos também fazer valer a nossa voz. E nós só conseguimos fazer isso se nos juntarmos. É por isso que eu apoio a Diálogos do Sul. Apoia você também.